Quando fui de pé, botei de ônibus. Pegamos o ônibus em Caxias. E sartemos aí mexendo em pilato, mexendo em pilato, tiremos pra Marechão do Adoro, pra terra e cabelo, só foi a viagem. E a poeira ficando pra trás e eu pra frente. É. E o passo não era esse, não era esse. oh, oi, oi, oi. Chega mais ligeiro, é. e lá chegamos, é. e aí chegamos o mundo, é, vamos lá, vamos descendo barraco, É... é, é, é, é coisa minha, não coisa melhor que fuma, não. Comer. Você não gosta de fuma? Gosto. Oh. É, é, é o que vocês comem mais. <risos> Meu nome é pequeno, nasci em Marechal. Lá no Manguinho. Meu pai que me ensinou a remar canoa, a pescar. E com o tempo, é, fui me formando. Marechal de Odoro, na época, era um lugar muito bom. Naquele tempo, dava muito peixe, Marechal. Era o tempo da pescaria. Abriram a usina Cibaúma, em Marechal de Adoro. Aí as drogas caiu dentro das lagoas, aí foi acabando com o peixe. Os animais é uma... um bicho bruto. Mas ele se julga quase como seres humanos. Porque eles defendem as pessoas e muita coisa. É o melhor companheiro do mundo é esse. Ele dorme na minha cama mas eu. Ele, quando, eu quando começa a chover, o barraco completo. Ele sobe para debaixo da cama. Eu, para cima da cama eu boto só. Ele se enrola mas eu. Na manhã subia. Nós hoje, nós tudo é bagaceira da pesca dentro do barraco. O Zé Pequeno aqui é uma pessoa importante para nós, na comunidades, comunidade, né? Que porque aqui não, não tem acesso sem ser a canoa dele, né? Quando ele não está no posto, todo mundo se for para atravessar, né? Ele é uma pessoa, para mim, uma pessoa 100%. Sempre veio da pesca também, ele, né? Tudo meu pai estava ao meu lado. A minha mãe não, Deus estava tá socha que não sirva nem pena. A minha irmã metiam o cacete em mim. Eu pequeno, quando meu pai chegava, eu estava na beira da maré como estou chorando. Meu pai que é, que meu pai me carregava, gostava mais de mim do que é todos os fios. Só era pescar, casca -coco. Só era estilo. e de casca-cuco. era se vestindo. A minha mãe, a minha mãe, sabe o que, é que eu fazia? Somente pescar de gereré, naquele tempo. Sério, se É para comer, dá para comer. Muita gente dentro de uma casa. Eu digo, minha mãe bebe todo dia. E que é isso aí? Eu, com a minha garrafa. Minha garrafa de cachaça. Aí eu digo, peraí. Eu vou experimentar o que é isso. Tomei uma, fiquei bebe, montei no um jumento caindo. Aí cheguei em casa. Aí tem uma irmã que até hoje ela é revés comigo, mora lá no fundo do quintal da gente. Ela correu para meu pai. Santa Maria. Ô oh, pai. Zé Pequeno está com uma catinga de cachaça. Eu tinha bebido da cachaça da minha mãe e, quando acabar tinha enterado com água no rio, no riacho que eu passava no um riacho, e trouxe a cachaça badeada pra, com água para minha mãe. A infância dele, ele era pescador. Saía bem cedo chegava de tarde. Quando chegava, ele vendia o peixe e ia -se embora, ganhava muito. Toda a vida eu fui transverso. Agora pode ter mudado, né? Mas toda a vida foi televés. Toda a vida. Agora, o trabalhador. É. Eu queria um bom pescador, uma boa pessoa para fora. Mas para família. Ele não se dava bem, nem com meu pai, nem com a minha mãe. Ele não gostava de mim não. Nós, nós enranhávamos. Meus irmãos. Dizia a mim, dizia, que eu não trabalhava, só vivia bebo de cachaça, meus irmãos também, eu não arrumava nada para comer, ele mora tudo ali, né, Marechal, era tudo, tinha raiva de mim porque eu era preguiçoso e, e só vivia na malvida, só não roubando, mas o resto na vida eu fiz. Aí eles tinham raiva é hoje é só me que nem o gato com o cachorro. Eles lá, eles lá e eu... o Ele eu estava comendo. Eu vivia em casa, era muito traquino. Disse que quando bava a gente era a pior coisa do mundo, usa pequena pequeno. Agora que chato era. Chato ele era. Quando ele chegava em casa era mesmo que chegava, eu nem sei. Eu acunhava ele no cabo da basura e saía correndo. Aí ele foi e saiu de casa, mas esse é amigo dele. Foi-se embora, para o Rio. Passou esse tempo lá, no Rio de Janeiro, não sei, e já chegou, já era homem feito. Quando ele chegou, aí ficou aqui na mesma vida, somente andando no mundo. E ele vem, vem aqui de vez em quando, quando está a família, de ano em ano é que ele vem. Agora aqui ele é um homem que eu não sei como é aquela vida, que ele não gosta muito de trabalhar nem nada, né? Ninguém nunca soube que ele ia se embora. A vida dele é, foi assim. Ele ia pescar nessa lagoa, aí pegava um baguezinho, né? Um bag de mão que ele pegava, né? Que ele mergulhava e pegava. Então, quando ele chegava com aquele peixe, ele vendia aquele peixe. Aí ele ia fazer o quê? Quando tirava era um pouquinho só para ele. O outro... Ele vendia e ia beber cachaça mais os amigos. O homem ele não se unia bem comigo porque sempre eu, eu combatia ele, né? Às vezes dava até nele, devido à, à cachaça, brigava mais os irmãos dentro de casa e era assim, a vida dele era essa. A gente foi para o Rio de Janeiro de pé, chegamos ao Rio de Janeiro de pé. Gastamos um anos e seis meses de viagem para chegar lá. Sofremos muito, passei muitas amarguras nas estradas. E mais conseguimos chegar ao rio. Eu saí de Marechal do Adoro porque tanta família odiava, como eu fazia o que não prestava. Na primeira noite, saímos de Marechal, dormimos em Sombriado de Campo. Quando chegamos em Sombriado de Campo, aí os vagabundos passaram e botou fogo nos lés e nós acordamos. Nesse tempo eu era doido, uma faca, ele bateu outra, e, o, e os vagabundos na frente, na carreira, e nós atrás a faca. Quando não tinha o que comer, pedia para comer. Pelas portas, um dava, o outro dava. Outro dizia: tá bom, vocês trabalhar, que vocês estão tá muito moço demais. A boca. E aí nós continuamos uma viagem, trabalhando para um e para outro, dormindo pelas caçadas, dormindo por, por debaixo das pontes, eu, mau mané. E conseguimos, eu vou que é muita coisa, gente. Vocês vão para onde? Eu digo: vamos com o Destino do Rio. Ele chegou e disse: quer cavar um cacimbão? Aí eu disse, mané, eu disse, vamos. Aí nós foi, cavata, voltar o Cacimbão. Vinha uma moça de Maceió, aí recebeu o dinheiro das casas do lugar do pai dela, lá do, do rio Aí quando chegou aí, os garçom mataram, nós dentro da pensão, que ia acabar o Cacimbão. Aí quando foi bem cedo, nós, foresteiro, do meio do mundo, quando foi bem cedo, aí surgiu a moça, a mãe se foi cara A moça tão bonita, com lenço aqui, marrada aqui, o dono, aí, o dono da pensão tinha matado a moça os para roubar o dele da moça. Aí nós com medo corremos para a estação. Daqui prenderam um bocado de galsom e foi descobrir que tinha sido o dono da pensão que tinha matado o... a moça para roubar. No Rio de Janeiro eu mamiguei, arrumei uma, uma, uma carioca chamada Helena, uma mulher uma, lá no Igaxe, quando nós chegamos no Rio, né? E dia de sábado, dia de sábado, nós não eu tinha o que fazer, eu, ela ia para o cinema. E às vezes dia de sábado, nós íamos para Pinta para porque lá é um, um, um baixo, é um baixo três lá tem de todo jeito. Aí nós íamos para lá e a nossa vida foi assim. E esse homem vai ficar aqui, Mané, a tia do Mané, né? Mané disse, eu me lembro como Deus está no céu. Quando o tio ia para o serviço, na Rocinha, isso era na Rocinha, no Rio. Quando eu ia para. Eu fiquei na casa do tio dele. Aí, eu, eu, aí o tio dizia, Eita, chegou um para comer agora dos meus cachorros comigo. Ele disse, mas é mentira de aqui que você eu toda vez disse que eu estou comendo a boia dos cachorros dele. E eu não vou estar aqui não, sujeito a boia de ninguém não. Ele chegou e disse, ah, fique lá tratando dos cachorros, você vai buscar a comida do matador e você fica tratando dos meus cachorros que ele paga. Um velho, você é vergonha de é, maruzinho, carregando comida do matador para os cachorros. Aí peguei o conhecimento do matador, com o senhor, daí o carinhoca, com os magaréfios, com os balanços eu o bicho. Hoje eu vivo doente. Aí eu sei que por ali, por acular ele me chama pra eu vir ficar no matador trabalhando com eles. Eu venho e disse, seu Marzinho, eu queria que você me desse as minhas contas, que eu vou, vou embora pro matador. Eu disse, ah, filho da peste. não trabalhei um mês aí, aí ele, ah, pro matador. Aí, aí ele disse, eu dou já seu pagamento, filho da peste. Quando você vem com fome, ninguém lhe deu apoio. Eu dei apoio agora, você já arrumou esse serviço do matador? Eu, aí correu pra dentro. Eu aqui dentro do rio, lá que tinha como mais aquela caçada de largura, eu. Que rouco eu acostumado nas águas de marechal. Não me passe em lagoa nenhuma. Aí cai dentro do rio. E ele ficou na beira do rio, caçando eu com a espingarda. Só nadando, cheguei lá. Aconteceu daí o dono do matador: ele, espera vamos lá. Aí botou dentro do carro, um revólver desse tamanho, eu fiquei sentado de manhã dele, chegou lá. Ô oh, Marzinho, vem cá. pois você quer matar o homem que vem daquele meio de mundo, ganhar o pão dele aqui, ele é obrigado a trabalhar para ganhar dele, que ele vem de muito longe, e você pega as coisas dele e me dê para cá. Tirei 20 e tantos anos com esse homem, o seu daí, o carioca no rio. Ainda hoje eu sonho trabalhando dentro do matador na profissão de trabalhar. E Manuel se meteu na bandidagem a fumar, deixa o emprego da tia, foi para a Niterói, que é do outro lado do rio. Quando chegou lá, um mataram o outro. Você que deu a vim para a estação em Gaxias. Topei a minha turma toda do matador, votaram para botar no ônibus. Quando cheguei aqui, dei porque não prestava. Ele já chegou aqui, já maduro. Ele já chegou, já maduro. Quando ele chegou aqui, amigou com uma, a Iraci e depois que a Iraci morreu, pra lá ele ficou e pra lá tá. Morou com uma mulher, foi pro canal. A mulher morreu afogada e quando ele veio, ela estava na beira da lagoa morta. Quando eu cheguei, encontrei ela morta. Ali encostada aquele barco. Peguei ela, tirei fora da lagoa, aí botei na beirada, aí a mortidão da Santa Rita. Aí chegou lá e chegou o corpo de bombeiro, mas já era muito tarde. Ela já tinha morrido. Aí fui a Marechal três vezes. A delegacia da depoimento como é que que eu tinha matado ela, mas não matei. Se eu fosse novo, era andar. A velha cresceu de Mané ali morreu ela, ela e que você matou meu filho e eu dou aquela lá uma para voltar para no caminho dele, deixar ela é de onde, aqui no Brasil aí ela disse queria na parte de mim pensando que eu tinha matado o Mané tudo por as conversas dela e queria que eu fosse morte né, a casa do Mané a casa de Gama casa da irmã dela e a casa do e o, o, o a casa do tio dele se eu fosse novo, era andar. Andar o mundo. De novo.